I'm on my way. Do jeito que você está vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E ela é usada para você poder dizer que você está a caminho, sabe? Alguém te liga e você fala, ei, tô a caminho. Então, ela é usada com essa ideia. A aplicação numa frase: Hey man, you're late. Where are you?